se de uma manifestação da linguagem falada, incorporada uma melodia, trabalha uma base rítmica, repetitiva, se utiliza de sintetizadores, baterias, eletrônicas e suns, As crônicas de aplicância em um determinado grupo social, ou não também, né? Vou falar de qualquer coisa, Já alterando o que os outros falam. Mas tem um, uma, um negócio interessante que diz que, diz que é, ali ao redor do, da região da, da árabe, assim, ambiente Médio, África, esse pessoal já fazia um rolê para a Europa, tá ligado? Ah, é verdade. Em 1700, eu pessoas saíram, mas é verdade. <risos> esse pessoal ia para a região de Portugal, da Espanha, dá a entender que esse pessoal, através dos hábitos que ele já tinha oral, africano, cantado, falado, contar histórias, influenciou essa galera lá, que meio que deu origem a que seria tipo os menestréis na Europa. São os caras que viajavam contando, contando em forma de poesia, de rimo. Na África assim, do Sul, uma região mais sul, assim, mais negra, tinha a figura do grill, né. Também tinha essa ideia de contar as histórias oralmente. As nossas histórias não, nunca foram muito de ser escritas, eram mais faladas, cantadas. É, e nisso, mito, verdade, vai tudo ali se misturando, construindo uma história. Aí teve o período da escravatura, né? então, tipo, foram milhões de negros chegando nas Américas e reconstruindo o hábito oral, em línguas novas. É, nos navios os povos não, não, não vinham tribos parecidas para realmente não poder se comunicar. Então, através dos, da vivência aqui, os instrumentos, os espaços físicos, foram surgindo essa, esse falar, esse tanto falar, Vertentes. Tanto é que a gente vai achar vários estilos, estilos na América toda que são parecidos. É, né? O rap e o repente, por exemplo. Eles não têm meio que uma ordem cronológica de um para o outro. Eles meio que vão acontecendo um período histórico muito próximo e muito parecido. Até nós chegarmos mais para frente aqui, na Jamaica, década de 50. Surge o que parece o hip hop hoje, que são os sound systems, os toasters, os toasters seriam os MCs, com essa função parecida hoje do é rolê, de contar, cantar, animar a plateia e tudo mais. Uh, e os sound, sound systems eram como se fossem os DJs. E assim como no Nordeste, do no Nordeste no brasileiro no Norte, vem muita gente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a região Sudeste, tentando uma melhoria de vida.